a obra da Clarice é complexa demais para a gente imaginar que ela esteja é, hasteando uma bandeira qualquer. Né? É, o feminino, a, as várias situações de mulheres, a, as dificuldades vividas por mulheres, de fato, é, se, encontra, se encontram muito presentes na obra da Clarice desde o primeiro romance. Né? É, e, claro, é, como também acontece com todos os escritores, a Clarice... Usa a sua própria vida como matéria para a escrita. Né? Mas uh, o que nós temos que levar em consideração é a transformação da matéria de vida em obra. É aí que está uh, o, uh, a, a, o grande pulo do gato do grande escritor. Né? É o que ele faz com a sua matéria de vida. Para além do fato de ela tratar, sim, de muitos problemas de mulheres, ela não trata só disso. ela tem A obra dela tem uma dimensão metafísica que já foi reconhecida por vários dos críticos. Ou seja, é um questionamento que vai muito além do questionamento da situação feminina. É a Clarice se perguntando, bom, qual é a relação entre nós homens e os animais, por exemplo? Então, ela tem um conto, um dos belos contos dela, que é o Crime do Professor de Matemática, em que a personagem não é uma mulher, é um homem, é um professor, e ele está se defrontando não com uma mulher, mas com um cão. Né? É, quer dizer, esse é um pequeno exemplo de como não dá para a gente é, limitar a obra da Clarice a um dos temas que ela abordou, mesmo que esse tema seja muito frequente. De fato, o tema do feminino é muito frequente na obra da Clarice. Então, se eu tivesse que dizer qual é o grande tema, a grande preocupação da Clarice, eu diria para você, é o modo como a linguagem diz e não diz. O modo como a gente quer usar a linguagem para dizer alguma coisa e a gente sempre percebe que a linguagem falha, ao final, é, em significar. Então, a, a experiência da falta e da falha, na obra da Clarice, é fundamental. E essa experiência vai aparecendo ao longo de toda a obra dela. A gente poderia até dizer que a tematização do feminino tem a ver com a, a falta, não é? Até se você quiser olhar a questão de como a mulher numa sociedade como a da Clarice, que ainda é a nossa, né, é, é tida como cidadão de segunda categoria. Então, também nesse sentido, se está lidando com a questão da falta, da falha. Mas eu diria que o grande tema dela é a palavra, né? o modo como é, a gente... Pode se conhecer e não se conhece, né? É, até porque o, o limite da palavra para Clarice, e, e ela tematiza isso, é o silêncio.